Vamos da Física As ciências físicas podem, de forma simplificada, serem subdivididas em sete disciplinas mecânica, estática, cinemática e dinâmica, acústica, ótica, eletricidade, termologia, geofísica, física atômica e nuclear.